Olá, eu que eu estou tentando começar este vídeo rápido porque eu fui desafiado a fazer uma tag. E o nome dessa tag é 50 perguntas em 5 minutos. E 5 minutos é muito pouco tempo para responder 50 perguntas. Então eu tenho que ir fazer logo, né? Porque senão eu não vou estar tá cumprindo o desafio. Quem me desafiou foi o Matheus, do Matando Matheus a Grito. Então eu terei que fazer a mesma coisa que ele teve que fazer. E ele não conseguiu, então... Mais um estímulo. Para acreditar que eu vou conseguir fazer. Ou não. No caso, que eu não vou conseguir fazer. Enfim. um. O que você odeia em você? Caramba, eu não sei. Cara, eu não sei se tem algo que eu odeio em... <risos> Aquilo. Eu, eu me amo. Não. Mas aqui é eu não sei se tem algo que eu odeie. Odear é uma palavra muito forte. Talvez a minha capacidade de circundar entre ciclos emotivos que me tornam improdutivo e frustrado por não saber como eu entrei ou como sair desse ciclo. Mas eu não sei. Peso. 64,7 quilos foi a última vez que eu pesei. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Para a cama de certas arrumos. Mentira. Mas bem que poderia. Londres, porque em Doctor Who tudo acontece em Londres. A última coisa que te fez chorar. 30 Reasons Why Eu entrei num pad, horrível, depois que eu terminei aquela série, eu fui pro banheiro, liguei o chuveiro e chorei junto com o chuveiro. Foi bem pesado. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu não mudaria nada porque eu sei que viagem no tempo sempre dá bosta. Então, no máximo, eu voltaria e só assistiria assim eu não vou morrer sem fazer uma música em que eu realmente tenha me orgulhado de perfeito quanto tempo você leva para ficar pronto para sair se eu ainda tiver que tomar banho então... se eu ainda tiver que tomar banho eu posso demorar bastante mas se eu tiver me organizado para sair então eu vou ser rapidinho acho que uns 10 minutos Sim, depende muito. o último lugar que você estava na cozinha, tomando café. Comida favorita. Cara, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de sushi, yakisoba, soba, macarrão, pizza. aí ah, eu não sei escolher uma comida favorita. Lasanha. Lasanha muito bom. Estrogonofe. Não sei, muita coisa. Comida que você não come de jeito nenhum. Comidas que tem algum passado, tipo, muito cruel. Tipo, foie, foie gras. Não sei como falar isso. E quem sabe um dia, talvez, carne. Não sei. Vegetarian! Música no momento. Eu ando cantarolando bastante Born to Lose de No Sleep, mas especificamente o remix de Severo. Eu também descobri um remix maravilhoso de In My Head do Steve James por Joey Mason. Finalmente vira ser feliz Mentira Na verdade, eu vivo perdendo tudo Porque eu sou muito distraído e, tipo assim, eu tô sempre pensando Aí geralmente eu tô fazendo alguma coisa E eu tô pensando também Então fazendo duas coisas E eu não consigo me concentrar bem fazendo duas coisas Aí eu fico distraído Aí por exemplo, se eu chego em casa Entendeu? Eu sou muito distraído Uma frase Loves my religion Inclusive, eu penso em tratar isso até Último show que você foi Eu fui em poucos shows na minha vida O primeiro que eu fui foi o Rock in Rio de 2013 Foi um, Eu peguei um dia em que teve Offspring, 30 Seconds to Mars, Florence e Mills Foi ótimo E depois eu peguei um, um show de... da Banda do Mar num teatro Última mensagem no WhatsApp O meu irmão me mandou esse emoji Última vez que você se estressou Olha, eu não lembro Mas assim Sempre me falam que eu sou muito estressado mas pessoalmente eu não dou muito valor momentos ruins, a é estresse, a é rancor Então eu não fico guardando rancor Então eu não lembro de quando eu fiquei estressado Se eu me estresso, foi naquela hora e pronto Depois que passou, passou Tire uma selfie e mostre pra câmera oh, yes. Uma música com a palavra amor o que é feio, mas você acha bonito Se eu acho bonito, eu não posso dizer que é feio Porque beleza é relativa e eu vou estar mentindo em algum momento desses Mostra a última foto do seu Instagram Foi essa foto em que eu pintei as unhas Do último vídeo, inclusive Se você quiser assisti-lo, você pode clicar aqui Ou é aqui, eu nunca lembro qual é o lado Uma frase que sua mãe sempre fala Vai limpar o cocô dos cachorros eu estou me sentindo adorável. Eu sou discípulo de Satanás. Eu quero te dar. Quero te dar. Quero te, quero te, quero te dar. Ser amigo é ter caráter. Porque caráter é essencial. Quando você morrer... Legal que essa lista é... Toda bugada, né? A maioria das coisas nem são perguntas. São, na verdade, frases para você completar. E às vezes ela vem em primeira pessoa, às vezes vem na terceira pessoa e nunca tem uma estabilidade. Cup, você está estragando a tag. Vamos para a pergunta. Quando você morrer, eu vou encontrar Lorde Satanás, meu mestre, com quem junto... Irei dar muito no Overwatch e Heroes of the Storm. Inclusive, é um jogo muito bom. Um livro. Azeitona que está em venda das melhores livros... Um filme. Mr. Peabody and Sherman. Muito bom esse filme. Eu adoro esse filme. Mr. Peabody. Uma meta a cumprir de qualquer jeito este ano. Terminar essa tag, porque do jeito que tá, parece que ela não vai acabar esse ano ainda. Queria ser uma formiga para... Eu não queria ser uma formiga. Calça o vestido. Calça. O que te faz na TPM? Seja feliz ou... Seja triste? Essa é a oposição lógica. Queria ser onipotente. Queria ter vontade de viver. Mentira. Ou não. Se eu fosse homem, entre parênteses, mulher... Eu sei o que ele realmente quer perguntar aí. ele quer saber se eu tivesse uma vagina. Só que a questão é, essa pergunta tem que ser sempre mais específica. É como assim? É tipo, se eu tivesse uma por um dia, a partir de agora, pelo resto da minha vida? Se eu tivesse desde o início da minha vida? Porque assim, seria uma resposta diferente. Se fosse um dia, eu acho que eu ia experimentar fazer... Coisas? Porque, né? Se fosse pelo resto da minha vida, eu não ia fazer nada específico porque eu ia eventualmente fazer o resto da minha vida, anyway. E se eu tivesse pelo toda a minha vida, provavelmente eu seria uma pessoa completamente diferente. Porque eu seria criado de uma forma diferente. Então essa pergunta fica bem sem sentido mesmo. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Satanás. Cerveja é... Depende. Eu não bebo nada ainda. Mas eu já fui em uma cervejearia que fazia cervejas artesanais e eu experimentei várias. E elas são muito gostosas. Só que essas pilsen, sem sei lá o que aí, eu sempre achei completamente sem graça e nenhuma motivação pra tomar. E é estranho que se você, você tem que aprender a gostar, então você nunca realmente gostou, sabe? Porque você tá se ensinando a gostar. Então... Na noite passada eu. O que eu, fiz na noite passada? eu montei uma computador e assisti Netflix. Poderia ficar horas jogando. E eu fico. Uhum, uhum. Uma careta. Seu lema. Sou o que sou e ninguém vem me mudar Na verdade, isso é uma frase que eu usava quando eu era menor No status do MSN Nossa E eu achava isso super cult Mas, na verdade Todas as pessoas em nossa vida estão nos incitando a mudar Todo o ambiente E nós estamos constantemente mudando como pessoa Nós só precisamos garantir que nós mudamos para melhor Morro de medo de Coisas voadoras voando em minha direção Especificamente se elas são vivas e são insetos ou animais, tipo um pássaro voando em minha direção, não sei. Daria tudo para ter mais do que eu tinha antes. Porque assim, se você vai dar tudo por uma coisa, se você der para ter mais do que você tinha antes, então você vai sair lucrando. Porque se for dar tudo para uma coisa, então você vai sempre sair perdendo. Sem o maior defeito, que é uma grande qualidade. Perfeccionismo. Sua maior qualidade que é um defeito. Ah, por que, que não falou que é um grande defeito, pra poder ficar simétrico? É, é, é, é. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. E com essa pergunta eu concluo, essa é uma tag feita por mulheres, para mulheres, blogueira e superficial. A tag é superficial, não as blogueiras. As blogueiras são ótimas. Mas é como dizem né, a partir de superficialidades que você consegue conhecer o interior. Na verdade, eu nunca ouvi falar em isso, mas eu acabei de inventar. Entretanto, até que faz sentido, né? Nossa. Qual era a pergunta mesmo? Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Um, Lindsay Woods. Três qualidades? Eu não sei. Eu gosto da Lindsay o que ela, ela como pessoa mesmo, sabe? Eu gosto da personalidade dela. Como ela comporta? Ela é sempre aberta com todo mundo. Quando ela sente necessário e sincera. Não sei. Gosto. Da Lindsay, porque ela é a Lindsay. Que horas são? Pergunta mais inútil dessa tag. Cinco palavras com a letra V. Valdemort, Voltorb, Volatilidade, Vatapá e Vala. Do diabo. Indique cinco pessoas para essa tag. Eu vou indicar o Juninho e o Steven, do Vamos de Dois. Eu vou indicar a Hugo que eu sei que ela já foi indicada, só que eu vou indicar de novo para servir como uma pressão para ela, porque, sim. E vou indicar o George Otávio, do canal Go. Eu tô indicando o pessoal ainda, nem falei com eles ainda. Vou falar com eles. <risos> Enfim, eu acho que essa foi a tag. Eu não sei quanto tempo. Pera aí, deixa eu ver. Quanto tempo de gravação. 25 minutos De gravação Com certeza Não vou conseguir reduzir isso Para 5 minutos Eu acho que eu perdi o desafio Enfim, espero que vocês tenham gostado Dessa tag Eu sou apenas cup em todas as minhas redes sociais apenascup Então me siga lá e Assista mais outros vídeos meus Até mais Para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido